E aí gente, sejam todos muito bem-vindos É o Bigodão na área E cara, tem um negocinho Aqui na minha conta, na verdade tem dois Dois baús mágicos Um eu já posso abrir, eu vou abrir aqui em vídeo E outro eu estou quase completando Com certeza eu não vou conseguir Completar no vídeo de hoje Mas enfim, tá ali, falta pouco pra gente completar E quando eu completar eu também vou trazer em vídeo, cara E eu tô torcendo muito Muito, que esse baú mágico venha alguma carta que eu queira muito ou alguma lendária, mano Então torçam por mim, porque se eu ganhar lendária No vídeo de hoje, é sério, eu vou ficar muito Muito, muito contente, mas antes de começar O vídeo, não esquece de deixar O seu like aqui embaixo e também de se inscrever No canal se você, aí Não for inscrito ainda, beleza? Estamos aqui dentro do Clash, acabei de finalizar Um desafio clássico, na verdade eu, eu joguei Só por jogar mesmo, só pra eu poder Iniciar aqui essa prática diária da Batalha Do Espelho, que eu acho que nós vamos jogar aqui Em vídeo hoje, beleza? Então, os Bons Mágicos que vieram, são esse aqui, que veio no um slot e um das missões que tá em 145 barra 300 eu tenho que completar aqui né? na verdade já completei tem que coletar aqui mais duas e falta do espelho jogar 20 vezes espelho na batalha 1x1 ou batalha enfim dupla o desafio então a gente vai fazer isso no vídeo de hoje começando então abrindo os baúzinhos churucas né <risos> baúzinho de prata aqui não vem lendária olha que incrível não vem lendária no baú de prata não é mesmo mas vai que nesse vem, não vem também <risos> Normal né galera, normal Baú de prata não é bem assim Pra vir lendária Vamos agora pegar esse baú aqui de ouro Beleza, ouro Gigante real, servos Servinhos, gosto bastante de servinhos Bárbaros de elite, gigante Ó, oh, ó oh, mano, mais Cinco gigante aí, nós conseguimos Upar ele, botar ele pro nível 7 Tá legal, agora o baúzinho da coroa ver alguma coisa nesse baúzinho da coroa que preste 567 de ouro, 3 geminhas, goblins, lanceiros, espírito de fogo, tesla e coletor de elixir. Beleza! Então, valeu pelo coletor de elixir Agora, nós vamos aqui coletar essas recompensas Beleza, mais 10 gemas e 20 É pontuação, não lembro qual é o nome disso aqui, pontuação Não me lembro, não me lembro Checklist, vamos botar um checklist aqui Eu sei que tem o um nome, depois eu vejo certinho E agora, 10 fornalhas nesse aqui Legal, cara, bacana Então, estamos agora atualmente com 185 barra 300 Não falta muito, não Eu acho que logo, logo a gente já consegue pegar esse baú mágico, mano E qual será que vai vir depois? Já pensou ser um baú, sei lá, super mágico ou lendário, entendeu? Né? Aí eu vou me esforçar bastante pra pegar Por enquanto, não é isso Por enquanto é o um baú mágico Que já é, de graça, um baú muito bom Agora chegou o teu momento O momento gerado para abrir esse baú mágico Que eu tava tanto guardando aqui, cara Eu tava esperando aqui pra abrir em vídeo Porque eu tô confiante que nesse baú mágico vai vir lendária. Quem tá confiante aí comigo? Levanta a mão! <risos> Brincadeira, galera. Escutou numa festa, né? O João acho que tá gravando vídeo que tem uma plateia na frente dele. Animador de palco. Sou eu mesmo. Bora abrir, então, esse baú aqui. Mágico. Vamos ver o que, que vai vir. 1.100 de ouro. Legal. Cavaleiro. Ai, golem de gelo. Vamos lá. Goblins. Comum, vai lá, Bárbaros. Não vai vir lendário, eu acho, galera, rara. Não vai vir lendário. Ai, eu tava confiante. A confiança acabou de acabar. Acabou de acabar. Máquina voadora e vamos ver qual que vai ser a épica. Lançador. É, de vez de vir uma épica que eu uso... Mas não, né, veio o lançador aqui, então tá valendo, tá valendo, beleza, então Bora puxar aqui uma batalha, essa batalha aqui, Prática Diária da Batalha do Espelho eu Estou aqui fazendo a Prática Diária aqui, né, vamos ver, olha, olha o deck que tá vindo, mano Olha que deck doido, mano, muito, muito doido Tudo bem, vamos começar, né, eu não faço ideia de como jogar com esse deck aqui Mas tudo bem, tudo bem, vamos ver, ó, deu um... Vou tacar um, uns bárbaros aqui, <risos> E vai ser Bárbaros contra Bárbaros A gente tem clone aqui também, galera <risos> Que engraçado, cara Vou tacar a cabana de Bárbaros aqui É muito bárbaro na arena É muito bárbaro Sei que tá bárbaro demais Mano, o que esse cara tá fazendo Botou fúria ali Não sei se tinha necessidade Mas tudo bem, ele já deu mais dano que eu, então tá valendo eu não entendi porque que ele tacou aquele mineiro ali, mas. Tranquilo também, tranquilo. O Bunker a gente deu mais dano que ele, do que ele na gente. Então tá valendo, cara. Tá valendo, tá valendo, tá valendo, bicho. Vou tacar o meu Gigante Real aqui. É. É, o Gigante Real vai focar na construção ali, então. Feijou, feijou, feijou, feijou. Vou clonar o mineiro lá. É muita doideira nesse desafio. Vai ser aqui, ó. Dois mineiros lá na torre <risos> Ainda os bárbaros dele ali A cabana de bárbaros dele vai morrer Então tá valendo, cara, tá valendo Eita, agora veio bastante bárbaros aqui, hein Vou ter que puxar essa galera toda pra cá Né Vamos puxar essa galera toda pra cá E vou tacar a máquina voadora aqui O bom é que o bárbaros não é uma carta tão, tão forte assim, não é? Mas tudo bem É, o cara agora vai dar bastante dano com esses Não é, o mineiro ali vai complicar um pouco mais a minha vida Mas tá tudo bem por enquanto, tá tudo bem Estamos bem de igual para igual Olha essas duas máquinas voadoras Se matando, se suicidando sozinhas Beleza Vou tacar a cabana de bárbaros Aqui novamente Vamos ver, cara Nossa, que doideira, mano Deck 100% troll Vou tacar o gigante real aqui atrás Fiz errado Tudo bem Vou tacar, mais. <risos> Esse clone aqui tá um sarro, mano É sério, olha isso, mano Olha isso, tá um sarro, um sarro Vou tacar aqui a máquina voadora Vamos ver aí, o gigante real dele Focou ali, tudo bem Vou clonar essa galera aqui também <risos> Tá uma trollagem isso aqui Do tamanho de um bonde, mano É sério, que que é isso? Que que é isso, mano? Ó, vou tacar mais um mineirinho lá. Vai mineirinho, bate mineirinho, bate mineirinho, bate mineirinho. E eu acho que a gente leva. Eu acho que a gente vai levar essa, hein? Uhul! <risos> bom. Nossa, mano, muito bom isso. Vou tacar aqui. Beleza. Ah, ali, cara, levamos, né, uma coroinha, né O legal dessa, dessas partidas aqui, dessas práticas É que você, né, o que você precisa fazer realmente é pegar coroas Então pra você, sei lá, pegar um ourinho mais, eu sei que é pouquinho Mas é de graça, então você não perde, então é muito bom Puxei uma partida, mais uma partida aqui da, dessa batalha do espelho aqui Estamos jogando contra a Chiara Lembrando, galera, que eu vou cortar as partidas que talvez eu perder Porque, enfim, não é um desafio que eu vou ter que compassar alguma dica ou algo do tipo, então eu vou cortar alguma coisa se eu perder. Ainda mais que não tem vitórias e sim coroas apenas. Então, entenderam, né? Beleza, vou tacar os Goblins lanceiros aqui pra dar aquela distraída. Legal. Aqui, no Dragão Infernal. O Dragão Infernal dele vai pro saco, bicho. Vou tacar aqui o carrinho de canhões. O bom é que se o carrinho de canhões morrer ali, ele, ele continua dando dano ali na, na torre. Então é bom isso. Beleza, vou tacar o meu Dragão Infernal aqui Ó, tá aqui o meu Dragão Infernal aqui Beleza, cara, vamos dar jeito nisso aqui, vamos dar jeito É, pelo que deu pra perceber, o meu Dragão Infernal tava nível 1 e o dele nível 2 Quer dizer que ele já tem Dragão Infernal nível 2, mas como eu não desbloqueei ainda, eu não tenho Não, não entendi direito, mas enfim Vou tacar a Mini P.E.K.K.A aqui Mini peca já vai dar jeito nesse canhão aqui Beleza, agora mais... Oxi, se a Mini pega chegar lá Nossa, a Mini Peca, se tivesse chego Ia ser bonito, tá? Ia ser bonito, mas ela não chegou Beleza A gente vai conseguir, eu acho que Talvez parar aqui Não, não vamos conseguir parar, mas tudo bem Mini pega vai dar um jeito aqui Beleza, cara do céu Acho que a gente vai conseguir levar essa Eu acho que vai, não sei, pelo menos tá, tá favorável por enquanto Opa, um hitzinho lá Coisa boa. Ah não, o Dragão Infernal, o galera, dele tá nível 1. Beleza, foi um, foi um, um simples erro, meu. Um simples erro meu aqui da cabeça. Opa! Cara espertinho, acha que vai dar, dar ruim. Ô, bicho, calma aí, bicho. Calma aí. Tá aqui o carrinho de canhones aqui. Carrinho de canhones versus carrinho de canhones vai dar o quê? Vai dar em nada, bicho. Beleza. Mini peca aqui. Minipeca dá um jeito, mata. Ô, oh, filha, ainda bem, né, filha? Vou tacar o acauda dragoninha infernalves aqui. Vou tacar aqui, vou tacar os goblins, os meus lanceiros aqui. Beleza, por enquanto tá, tá suave na nave. Vou tacar agora aqui o príncipe das trevas junto com o espírito de Ice mais o dragão infernal aqui para nós sair dessa rotineira. Dois dragão infernal, Dois negócio infernal, vai, de... vai ser doido, hein? Espero que ele tenha. Opa, bicho, calma aí. Se chegar a dar um hit, um hit. Oxe. Podia dar um hitzinho, né? Opa, fiz errado aqui, calma aí. Jogada errada, jogada errada. Mini peca aqui pra dar jeito nesse cara aqui. Eu acho que agora nós leva. Agora nós leva, eu acho. Quero ver esse cara defender isso Vou tacar mais um zapzinho lá Mais um espírito de Ice Levamos essa aqui, uma coroa Da Chiara, ou Chiara Não sei se é Owen, se é mulher Cara, eu tô com uma, uma leve impressão De que eu já joguei com essa pessoa Chiara, eu me lembro até do clã Dessa pessoa, e é estranho isso Gostei, gostei Beleza, opa, coletar aqui Recompensa 300 de ouro Ok, vamos lá então finalizar Esse desafio aqui, vamos não, finalizar não né? Vamos ver, né? como que, que, que vai dar isso aqui. Esse deck aleatório, mano É sério, isso é, é muito complicado Pra mim, assim, pra mim é bem complicado Um deck assim que tipo, eu não sei Tipo Lava round, eu nunca joguei Com Lava round. e você que eu faço o quê? O cara já clonou a Fornalha Beleza, vamos clonar a Fornalha também, querido Vai ser Fornalha Double Fornalha isso aqui vai ser doido, isso aqui vai ser muito doido Vai, vai, dá um hit Nem um hit, ô oh, pobreza Vou dar um relampagueado aqui Nessas duas fornalhas dele Beleza, matamos as fornalhas dele Agora fica só a nossa viva Isso é bom? Isso é muito bom Isso é muito bom Isso é muito bom Isso é muito bom Espero que, que a gente consiga parar essa coisa aqui Mano, senão ferrou Ai, mata, mata, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você é obrigado a tacar o um mineiro aqui. Mata esse negócio, pelo amor de Deus. Matamos. Pelo menos a nossa fornalha lá tá dando um jeitinho ali. Você é obrigado a tacar o um Mineiro aqui não não vou atacar, Não tá aqui já. Tanço tá aqui. Eu acho que a nossa fornalha ali vai dar conta de levar aquele lado de lá. <risos> Levamos o lado de lá. Isso foi bom, isso foi bom. Então eu já sei o como que eu tenho que fazer, mano. Eu já sei o como que eu tenho que fazer, ó. Vou tacar mais uma fornalha aqui. Beleza. Ele já tacou as duas fornalhas lá. Será que ele foi inteligente? Não sei te dizer. Não sei dizer, mas tudo bem. Ó, vou tacar um. Cara. Tudo bem. Tudo bem. Nós vamos dar um jeito aqui. O meu problema é Spark, é sério, a pessoa vem de Spark, eu, eu, nossa, eu só falto chorar, é sério Eu sou muito ruim contra Spark, tacar o exército esqueleto aqui pra parar esse mineirinho dele Vou tacar o meu mineiro agora aqui, double mineiro aqui, double porcaria nenhuma, porque o meu mineiro ali não adiantou de nada o Tanso esqueceu que ele tem o mesmo deck que eu Não, mas o cara usar relâmpago ali Não, aí, aí tá, o cara tá de brincadeira É sério, é não, aí só pode ser brincadeira Porque, mano do céu ah, oh, oh, E o que que foi isso, mano? O que que foi isso? É sério Tanso, Tanso, Tanso Beleza, Cavaleiro aqui Vamos conseguir, eu acho que levar esse aqui ainda na cagada, galera <risos> Porque assim, ó Olha O que que o cara tá tentando vir dos dois lados, mano? Para com isso, brother. Oh, bro. Bro. Vamos jogar certinho, bicho. Vamos jogar certinho aqui. Só na maciota. Vou tacar o Spark aqui. Essa partida foi, foi engraçada, cara. Foi engraçada, é sério. Então é isso aí galera, por motivos técnicos tive que cortar um pedacinho do final do vídeo, mas eu ganhei a partida e estamos agora atualmente aqui ó, falta pouquinho, estamos com 205 barra 300 pra nós completar essa missão aqui do baú mágico, eu acho que logo logo eu vou conseguir completar e vou trazer aqui pra vocês, vou abrir, tomara que dessa vez venha a lendária né, porque o de hoje olha, nós não tivemos muita sorte, mas enfim nesse próximo eu tô esperançoso. Eu também espero que depois desse baú mágico venha, sei lá, algum baú lendário ou baú super mágico. Daí eu vou ficar muito empolgado e vou querer com certeza trazer aqui essas missões aqui, completando as missões junto com vocês. Mas deixe aqui nos comentários o que vocês estão achando das missões. Tá muito difícil? Você tá passando trabalho? Não? Como que é? Me conta aqui embaixo, beleza? Eu também espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like antes de sair e também de se inscrever se você ainda não é inscrito. Um Beijo gigante no coração de cada um de vocês E valeu!